Você sabia que o real motivo do estresse não está fora, não está no ambiente, mas está dentro de você? Normalmente, é quando nós nos irritamos com alguma situação ou com alguma pessoa, é porque esse estado de irritação faz parte de nós. Não é? E aquela pessoa está disparando um gatilho. Não é? É, se alguma situação nos leva a, a tristeza, é, a preocupações, né? é porque essa tristeza, essa preocupação está dentro de nós. Então é muito importante é, você entender que não é o mundo que lhe estressa, né? é a forma como você reage ao mundo e os seus gatilhos que você desenvolve a partir das suas experiências é, pessoais, da sua história pessoal Que está fazendo com que você se conecte a esse ambiente de estresse, de preocupação De ansiedade, de depressão, seja lá o que for Então o estresse realmente está por trás de pelo menos 80% das doenças cotidianas é, e o convite que eu te faço é para que você olhe para dentro de você né? Sempre que algo lhe estressar, olhe dentro de você quais são os gatilhos que você está automatizando, que você está reagindo é, A reatividade ao mundo é que nos leva ao estresse Mas a reatividade ao mundo é, está associada a conteúdos reprimidos, suprimidos né, Que nós deixamos para lá, botou debaixo do, do tapete, sujeira debaixo do tapete E isso vai, você vai reagir porque o mundo vai te provocar já que você já tem esses gatilhos no seu mundo interior o tema do estresse, como superá-lo de maneira natural, usando a, a técnica do deixar ir quântico, é o que eu estou propondo, estou propondo na maratona Novo Salto Quântico, o despertar para uma nova realidade. É, isso vai acontecer de 14 a 17 de setembro, é um curso inteiro, gratuito, se prepare, se você está em busca de uma grande transformação de um novo salto quântico em sua vida, de compreender as causas do estresse, aprender a identificá-las e saber como você baixar essa voz, você sair dessa conexão que está fazendo com que você viva uma vida estressante. E uma vida estressante é uma vida que vai né, levar você também ao adoecimento, é, à perda da paz interior. Né? E certamente mais cedo ou mais tarde alguma doença vem por aí a caminho porque o estresse também fragiliza o teu sistema imune. Então eu aguardo você às 20 horas, 14 a 17 de setembro, no meu canal no YouTube, é gratuito. Compartilhe essa ideia, porque se você está querendo se transformar, avisa aí as pessoas que você vai entrar num curso e que você vai passar, de fato, por uma grande transformação. Entender o estresse e como superá-los é uma das dicas importantes que eu vou dar na Maratona Novo Salto Quântico. Eu aguardo você. Até lá!